Moradores de uma região aqui do DF reclamam que não conseguem atendimento nem na UPA e nem no hospital. Há três semanas, a Jarilza foi até a UPA de Sobradinho 2 com dores intensas pelo corpo. Depois de esperar por horas, ela voltou para casa sem atendimento. A moradora de Sobradinho já teve quatro AVCs, o último em 2020. Mas aí resolvi passar no posto de saúde, onde eu me consulto. Eu fiquei lá aguardando, aguardando, aguardando. E devido à demora, voltei para casa, tomei todos os remédios de dores possíveis. A Jarilza desistiu de buscar tratamento na UPA e hoje tenta uma consulta com um neurologista no hospital de Sobradinho. E até hoje eu estou aqui com dor, aguardando. Neurologista, E como eu tenho AVC silenciosos... Eu preciso de uma ressonância magnética. Depois de receber denúncias como essa, de falta de atendimento em UPAs, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa fez hoje uma inspeção na UPA de Sobradinho. Estes vídeos gravados pela comissão mostram pacientes internados em cadeiras na Sala Verde, uma área da UPA onde não deveria haver internação. Em outro espaço, na Sala Amarela, todos os 10 leitos estavam ocupados. Segundo o presidente da comissão, esses pacientes aguardavam vaga no Hospital de Sobradinho. As unidades elas fazem um atendimento rápido, que deveria durar no máximo 24, 48 horas. Mas, infelizmente, nós encontramos casos e relatos onde as pessoas passaram mais de 30 dias internadas dentro da unidade. Tem que ter hospitais para receberem os pacientes depois do diagnóstico e do primeiro atendimento na UPA. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, o DF tem uma alta demanda de atendimentos psiquiátricos e oncológicos. Como os pacientes não conseguem vaga nos hospitais públicos, eles procuram as UPAs. Só que as unidades de pronto atendimento não têm médicos nessas especialidades. Essas pessoas entram na UPA e ela tem dificuldade de encaminhar para o que se chama de hospitais de retaguarda. Então, a falta de apoio dos hospitais, do hospital de base, dos outros hospitais, no caso de Sobradinho, o hospital de Sobradinho, tem prejudicado o atendimento nas UPAs. E os problemas no hospital de Sobradinho não se resumem à falta de leitos para a internação. Pacientes reclamam que desde a manhã de ontem a maternidade do hospital está sem água e que grávidas e mulheres que acabaram de ter bebê estão sem tomar banho. Não tem água para nada, está escasso, está tudo sujo aqui. Ó. ó, Nada, nada, nada da descarga. Olha a cor dos vasos, imundo, situação de calamidade. A Secretaria de Saúde respondeu que a falta d'água no Hospital de Sobradinho aconteceu por causa de manutenção, com previsão de conclusão hoje. Sobre a UPA de Sobradinho, o IGES informou que a unidade tem 18 leitos, dos quais apenas 11 estão ocupados hoje. E que a UPA de Sobradinho fez mais de 30 mil atendimentos de janeiro a abril deste ano.